3, 2, 1 Oi gente, aqui quem fala é o Jovem Neck E o canal vai ser de... <risos> Oi gente, aqui quem fala é o Jovem Neck E o canal vai ser de games Hoje é meu primeiro vídeo é... Deixa o like, por favor Por favor Deixa a piedade, por favor